Luz, câmera, ação! E um, dois, três Chuveiro, chuveiro, não faz isso comigo Chuveiro, chuveiro, eu sou o seu amigo E leve atrás as orelhas, e lave bem esse pé Lave também a poupança, porquinho você não é Chuveiro... Chuveiro, não faz isso comigo Chuveiro, chuveiro, eu sou o seu amigo E lava atrás as orelhas Iau! Nossa, o que, que aconteceu com você, hein? Eu bati a cabeça, eu bati a cabeça, senhora Aham, bati Bati, foi muito, foi demais e eu vou salvar o mundo! Hum, tá. tá bom, eu vou salvar o mundo Só que... No... Na música do chuveiro Solta a música! Chuveiro, chuveiro, chuveiro Não faz isso comigo Ixi, já machucou de novo É, pode lançar na seta, Tá, vamos continuar chuveiro, chuveiro, ele não faz isso comigo. Chuveiro, chuveiro, eu sou o seu amigo E lave atrás das orelhas, e lave bem esse pé, lave também a poupança. Lá também a poupança, pouquinho você não é chuveiro, chuveiro, não faz isso comigo. Agora eu vou chamar o lagartixo pra cantar, tá bom? Tá bom. Olha que tapete mais fofo. Tá, vou chamar. Chama o lago! Não, você disse que foi você que vai chamar. Ah, é? Dá um pause. Dá um pause aí então. Gente, voltei O menino gato tinha falado né, Que era pra eu cantar Aqui, né, a música do chuveiro Voltei Tá bom, corrigito, é então vamos cantar hum, Vai, fala logo Fala o que? Luz, câmera ah, tá. Luz, câmera Assim e chuveiro, chuveiro, não faz isso comigo, chuveiro, chuveiro. Ah, até interromper minha música. Não, eu queria só te falar que o menino tato cantou que nem uma menininha, sabia? Oh. Oh. Eita, desmaiou. Então, vamos chamar o lagartixo. Eu fiquei sabendo que a corujeta desmaiou. Foi verdade? Foi. Foi sim. Au. É, lagartixo. Todo mundo tá caindo hoje. É, verdade. É, mas foi verdade? Corujeta desmaiou? Aham. Uhum. Também Olha aqui minha sobrancelha, ó. Hum. chamou pra cantar no lugar dela aham uhum. aham tá bom vai fala aí, fala o quê? Luz, Câmera, ah, tá. Luz, Câmera, ação! Chuveiro, chuveiro, não faz isso comigo, chuveiro, chuveiro, eu sou o teu amigo! E lá se trouxe o meu E lá se tome esse pé! Lá... Vou chamar os três cantores, a Corujita, o Menino Gato e o Ligartixe. Já pode ficar sentadinho aí. Dá um pause. Então. É... Tá, olha só. Eu escolhi um dos três cantores que cantou melhor. Tá bom. Será que é o menino gato? Será que é a corujita? Será que é o lagartixo? Nossa, qual será? Ixi! Já sei, qual dos dois assustarem com um monstro Qual dos três assustarem com um monstro Vai ser o um perdedor, tá bom? Eu oh, vou oh, Diz que assustou. Então, perdeu o lagartixo. Ah, oh, não. Vamos lá, gente. Agora eu vou assustar isso com esse sapo. Olha só. Com esse sapo aqui. Vou assustar isso com esse sapo. Vamos lá. Ah! Ah, sapo! Sapo! Viu? Ah, é, tá. Que susto! Eu, eu, eu até desmaiei. Ah, não. Brincadeira. Eu vou dar um pause pra me mostrar. Sou eu, a mais nova inspiração de todo o universo. Sou eu sim, tá? Eu estou gravando, eu estou me mostrando, eu estou me gravando. Estou me mostrando. Tá? Olha só, eu assisti os três de uma vez na hora que eu fiz o do rinoceronte. Uhum. É porque ele grudou, assim, o pescoço do lagartixa e ele gritou. Aí, aí os dois pensou que era uma cobra e tinha me falado. Mas, enfim, olha só, pessoal, eu vou mostrar uma pista de carrinho. Tá, vou falando. Olha só, pessoal, eu fiz uma pista de carrinho pro meu irmão. Ele gostou bastante. Aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Espera aí só um minutinho que eu vou dar um pause. Olha só, gente, essa é a pista do meu irmão, ó, que eu fiz pra ele. aí, só que isso daqui tá grudado, tá, gente? Ó, Aqui é um túnel, olha lá, um túnel e tem outro carrinho. Esse, aqui, esse daqui é o um, o um choque-choque, igual ele fala. Aqui, ó, Muito legal. Aqui, gente, é um tapete. Que eu deixo os brinquedos Essas coisas Corujita, lagartixa, menino, gato É, né? Você fica deixando a gente aqui Mas até que esse tapete é fofinho Verdade Concordo Olha só, gente Quando eu deixo esse sapo aqui faço assim Parece que é um sapo de verdade Mas é de borracha Tá, um pinto Deixo todos esses animais, monstros. Ai, gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Esse aqui é um fantasma nuvenzinha. E esse daqui é um monstro. Só que falta o outro. Meu pai ainda vai comprar. Então, tchau, gente. Tchau. Tchau. Primeiro do próximo vídeo. Ah, não, deixa eu mostrar só mais umas feiuras minhas. Voltar aí já, eu vou mostrar mais umas feiuras minhas, Tá bom? Vou deixar bem aqui. Vocês vão ver. Tá vendo? Muitas feiuras Vou deixar bem aqui. Olha as feiuras. Uhum. Tem gosto de salam Salam sei lá o okay. que Eu vou provar mais um pouquinho Então, essas foram todas as brincadeiras de hoje Tchau, tchau